Marilhinhos! Dúvidas de oficina. Hoje, inclusive, vai ser um, uma espécie de bate-papo com dúvida, porque a gente está vendo alguns acontecimentos, inclusive ligações aqui também. O Padre hoje trouxe uma dúvida de ligação. Você percebe que o negócio está evoluindo. É um, é um grande... É... É a família envolvida. Isso, pronto, perfeito, obrigado. <risos> Bom, contato aqui, Target Race, certo? traga sua moto, Instagram, segue eles lá. Outra coisa, assiste nossa playlist, o último do Brasil Oficina. Eu acabei de mandar hoje, porque eu estava aqui separando com algumas coisas, e eu mandei o link de dúvidas que a gente tirou. Vamos repetir uma delas de novo, porque até para mim é difícil achar, mas, por exemplo, folga de corrente, que a gente vai falar aqui, folga de corrente, Cara, no vídeo das x 6 quando eu comprei, a gente instalou uma corrente mostrou folga. No vídeo da 10 a gente instalou a corrente mostrou folga. Teve o dúvida de oficina que a gente mostrou tirando folga. O último vídeo do eliminador de, da, tá lá a folga também. Então, assim, tem uns 200 <risos> vídeos de folga. De hora, então, tem uns 300 vídeos. Então, o que, que eu vou pedir para você, filho? Pega domingo, chuvoso, que tá acontecendo das 4 às 5. E todo domingo você vai assistir um dúvida de oficina. Até o fim do ano. Não, não. Não, não tem tudo isso aí. Mas você vai ter bastante conteúdo aí para poder curtir. Bom, Padre, obrigado de novo pela presença sempre. Eu que agradeço. Um show à parte. A galera te adora de verdade. Que luxo, Pessoal, track Day. Marcelo Scarf te mandou um abraço. Tem muita gente aí que brigadão. que gosta desse seu jeito despojado, com muito conhecimento e muita tranquilidade <risos> a explicar as coisas. O Guilherme Munhoz Scarpone. 6657 mandou um desculpe minha ignorância racing mas explica melhor o porquê desse é, eliminador de amortecedor eletrônico lá lá que é do vídeo passado que eu postei que colocou no é e eu vi que esse vídeo não era dúvida de oficina mas teve várias e eu acho que é uma dúvida pertinente porque muita gente ficou com isso na cabeça e vale a explicação porque o amortecedor de direção padrão é um negócio que ele traz muito material, tem muita gente que fala na internet, eu mesmo, polêmica, né? eu mesmo já dei várias dicas falando sobre, mostrando exemplo desde a época que eu vou na Raposo, tal, li, li, li, e a quer li quer, a quer não. a ZX10 ela tem um amortecedor eletrônico, como outras motos também tem amortecedor eletrônico. Eu queria que você explicasse o porquê que a gente eliminou, qual é a diferença de colocar um manual para um você? Eu acho que eu entendi um pouco da dúvida do pessoal. Porque o nome do aparelho é eliminador de amortecedor de direção. Perfeito. Não quer dizer que a moto vai ficar sem o amortecedor. Às vezes o pessoal Boa. lê... Olha, cara foi instalado de... um eliminador, então arrancou e deixou sem. Não é isso, tá? Uma mil como a, a ZX-10 do Durva, sem amortecedor de direção é perigosíssimo. Claro. Usar ela sem. Então, ele, por ser um profissional... <risos> O uso, vamos dizer, meio retardado de ser é, né? Ele precisa de um amortecedor Um pouco mais eficiente Do que o eletrônico que vem original na moto Não que o eletrônico original da Kawasaki Seja ruim Para nós mortais É excelente, ótimo Para ele não Um profissional já sente falta de um amortecedor Racing Mas... Lace, né? Porque eu botei o crise, então é, é um lace. É, é. é o seguinte, Padre, me corrija, tá? O que eu senti e quando eu peguei a, a 10, até algumas pessoas comentaram, eu tô usando a 10 como exemplo porque é a minha moto, mas tem muita moto que vem com amortecedor eletrônico, por exemplo, a CBR1000, enfim. O amortecedor eletrônico, ele tem um pequeno delay entre ele ficar muito atuante e pouco atuante, e essa leitura acontece com, também com a canopla, certo? Leitura EMU, vê lá o que está acontecendo. É, velocidade, o quanto você está enfiando de mão, isso, e, aí... e aí ele corrige, ele fala, pô, o cara está enfiando a mão, a velocidade está ficando alta, vou ficar duro, vou enrijecer o movimento Exato. do equidão. Ah, tá mais ou menos... Só que isso tem o delay que você falou, demora um pouquinho esse ajuste. E depois você começa a andar devagar, com o, o acelerador... Mais fechadinho, ele entende que você quer passear e ele volta para a posição macia. Esse compressor descarregado. Eu pensei que era um. Era um, era um sim. Mas assim, <risos> então o que, que acontece, filhos? Eu fui um cara acostumado a andar com o amortecedor que ele está sempre igual. Então eu vou lá, coloco lá, tem 10 cliques, eu coloco 5, ele está sempre atuando 5. Então eu sei que pô, aqui eu gosto de 5, ter pista que eu gosto de 6 cliques, tem pista que eu gosto de 4 cliques. Eu gosto daquela atuação idêntica, que ele está... Enfim, a palavra professor já fala. Então, quando eu fiquei com esse eletrônico, no começo, por eu usar pneu bom, calibragem bem mais pá, ele não me atrapalhou. Quando eu comecei a deixar uma calibragem um pouco mais alta, como por exemplo, 34 na dianteira, 28 traseiro para durar um pouco mais de pneu, conservar. O pneu mais cheio, ele não gripa tanto. E aí eu preciso do amortecedor de direção para deixar ela mais estabilizada. Em pequenas timadas, como eu já falei em vídeo, que às vezes eu preciso dar uma esperadinha para poder entrar na curva e eu não gosto. Então se ela está bem mais sossegada, eu ataco, mesmo com isso acontecer e então não ter problema. Quando eu tenho um amortecedor que ele é idêntico, eu já sei que é daqui para isso não tem mais... E eu fico mais confortável. Então nessa pegada, principalmente depois que eu fui para a pista, que eu já sabia que em Capoava eu ia precisar, porque é muito on-off, curva 90 graus, então a frente fica mais bobinha. Eu falei, cara, eu vou colocar um amortecedor que eu quero deixar igual o das x 6 por exemplo, que eu consigo me adequar. E se eu quiser mais, toma mais, se eu quiser menos, toma menos e já era. Então na pista, uso performance, uso agressivo, o amortecedor não é eletrônico. Você vai lá e ajusta do jeito que você gosta. E aí nessa hora, de quando você tem que ter performance de calibragem, durabilidade de pneu, enfim, várias coisas, eu não preciso da eletrônica, é como se fosse, vai, eu não preciso do ABS, eu sei como eu vou querer frear e já era. Eu não preciso, agora tomar mais, agora tomar menos, agora putz, vai travar essa roda, então não, não. Não, eu quero freio idêntico e eu resolvo se eu quero travar, se eu quero me matar, se eu quero perder a frente, se eu quero que a traseira demore uma hora e me joga pra cima. Entendeu? Eu não quero ter um sistema lendo para mim, não, sou eu. Então, eu gosto disso. Diferente, por exemplo, do controle de tração que a gente entrou em unanimidade aqui, vamos usar, deixa até ficar bastante atuante, porque mil precisa. É. Então, é isso. Mas e se ele parar? Não se deve pensar nisso. Nunca, isso. jamais. <risos> é isso. Então, foi isso aí, filhos. Aí, por isso que a gente colocou, eliminei. E aí, também é um pouco de... O padre gosta disso... Ele sempre, desde o início, eu sempre falou que eu tenho que ter um carinho especial com a moto e eu não posso parecer um mendigo, né? Porque a moto é, é meu... Sua ferramenta de trabalho. Exato. Então, pô, a opção que eu fiz foi assim, não tinha, a gente achou, tal, estava difícil. Pô, eu queria colocar o amortecedor, vamos colocar, deixar ele aqui quietinho, que é a opção A que todo mundo faz, né? Deixa ali e tal. Só que o problema... pô, é um filme, deixar por... ali... É esconder ele em algum lugar da moto que não é o lugar original dele Porque no lugar dele está o racing Exato. que foi instalado Então ele não pode ser desconectado do chicote que imediatamente acusa no painel Erro de injeção, que não é, faz parte da injeção, mas aparece como um erro no painel né? E a luz fica acesa te incomodando e você não sabe se é o um amortecedor ou se aconteceu algum outro problema na moto. Exato. E a luz acendeu. Então, se esconde o amortecedor embaixo de uma caixa de filtro de ar, atrás de um corpo de injeção. Aí você fala, pô, mas se dá para esconder, deixar ele lá ligadinho e pôr o amortecedor Racing num lugar, para que usar o eliminador? Como a gente disse, a gente tem que esconder num lugar que não foi feito para ele. Boa. Então, por exemplo, ele fica num lugar que esmaga uma mangueira. A mangueira dobra e para de circular combustível. Se a mangueira é de ar, de respiro do motor, de respiro do filtro de, de ar, para de respirar. Né? Se a mangueira é de respiro do tanque, fecha o respiro do tanque, a moto começa a falhar. Então, é, coloca-se embaixo da caixa do filtro de ar, é, tem a fiação, o chicote elétrico, ele pode ficar com a vibração esfregando num fio, Descascar um fio, colocar o chicote em curto Então, para evitar esses problemas Você remove o amortecedor Pega um, um tirapizinho, que é o um enforca-gato, né, que o pessoal chama uhum. Prende o chicotinho dele lá, do lado lá Acho que você filmou fazendo na sua Sim, sim Você até falou, Pô, esse ponto branco aqui é para passar essa abraçadeira Isso A gente vai lá, prende o fiozinho E coloca o módulo eliminador no lugar do módulo do amortecedor eletrônico Justo. Você Ou até seja, deu a dica para colocar no original ali Que cabia para tirar a vibração. Tira a vibração É uma borracha Sim. Então acabou Todos os riscos Acabaram-se né, De danificar coral. um amortecedor Todos os riscos um... de amortecer, de um amortecedor original Que foi colocado num local Que não foi feito para ele Danificar um, um fio é, Uma mangueira tá, Obstruir uma passagem de ar De combustível Então você elimina um monte de probabilidade de falhas, colocando um eliminadorzinho, tá? Não é que a moto ficará sem amortecedor. Você substituiu por um, mas leis, leis, Tá, então... então acho que a dúvida era essa, o pessoal, eu vou eliminar para quê? É, não. É só para colocar um, tá? Mecânico. Aí a regulagem quem faz? É o piloto. Isso. Mas você que está andando de 1.600 e colocando 29 na dianteira, cara, não precisa nem de amortecedor. Né? Porque o pneu já está tão dobrado ali. Está andando do quê? 29 de? calibragem. Mas de que moto? De 600 mil, 29 PSI na dianteira. Então, não precisa, não precisa nem de amortecedor, porque já está tão dobrado que ele até numa franja pode girar junto. Gira antes da... da... Não, mas está bom. Então, assim... É o que eu falo. Calibragem de piloto... É uma coisa, vocês não estão errados, vocês estão utilizando a calibragem que uma pista exige, que uma pilotagem profissional exige. Aí o pessoal quer usar na estrada, na rua, o que vocês usam na pista. Não funciona, o pneu não esquenta. Você está caçando mosquito? Pegou. <risos> Caiu, mas tá bom. Então, se você. Faz três programas que eu tenho exagera Exagera tá em esvaziar o pneu, você vai cair, porque o pneu dobra. E eu falei ele já. Ele se deforma e você vai pro chão. Deixa no mínimo 30, vai esquentar, vai pra 32, 33, tá bom. 29 é muito pouco, mas eu não sei quem falou é, isso aí. E mesmo. o pessoal mais amador, que. Não, não nem chega a me ninguém, tá? É, eu, eu não sou profissional de pilotagem, eu sou muito amador pilotando moto, então eu não coloco, né, eu sou pesado, eu peso 140 quilos, então eu jamais coloco menos de 33 na frente. Outra coisa, vamos voltar um pouquinho, o amortecedor de direção, o pessoal pega, instala né, o race, aí fecha tudo, fala, nossa, olha o guidão ficou firminho, vou deixar assim morre. Você não consegue nem manobrar no meio dos carros. Morre. Na hora que você vai virar o guidão, ele não vem, e você cai e bate no carro da frente. Então não faça isso, tá? Começa lá na regulagem 1, 2, experimenta, né? vai para 3, 4, vai progressivamente aumentando. Você vê, O Durva, que é profissional, usa no máximo na 6. É, porque eu dei um exemplo de 10, mas é. Por exemplo, esse aqui, ó. É uns que eu... vão até 20. É, né? esse tem 16, não passei de 8. Que esse então, aqui, teoricamente, é ele que é. Vai progressivamente é... subindo. É. Resolve, funciona, tá ótimo. Tá, Só não, não vai. Não para, já vai. colocar no máximo que você sofre um acidente. Ou você estoura o amortecedor. É. Aí é, é o seguinte, Padre Leo, antes de você entrar com a, com a dúvida do telefone, eu vou entrar com uma aqui. Pode ser? A gente vai fazendo um, um meio a meio. O... Já falamos sobre, mas eu acho que. É, agora você pode Juarez, Henrique Lisboa, 3590. Juarez é mexicano, Lisboa é português. E Henrique, eu não sei, então pode ser que tenha um negócio aí. Dúvidas sobre pneus: Usar mar... pneus de marcas ou modelos diferentes pode interferir em algo na pilotagem? Calma, calma, calma. <risos> no caso de Big 3, usar um pneu para asfalto e outro para terra. Pode dar algum problema together. Claro que não, um biscoitão e um. É, não, é, acho que eu entendi o que o rapaz falou. Vai Por exemplo, você pega uma multistrada. Sim. Então você pode colocar um, um pneu on, né? 100% on né, atrás e um uso misto na frente. Você vai de turrancy and the. Uh, and... Só que olha o que pode acontecer. Isso já vale para marca, modelo. Nunca faça isso. Escolheu Michelin? Par de Michelin. Escolheu Pirelli? Par de Pirelli. Escolheu Metzeler? Par de Metzeler. Tá? Ah, eu escolhi, por exemplo, o Metzeler. Não vai colocar um hold atrás e um zoomisto misto na frente. Tá? Não vai colocar, mesmo que seja... 100% on road, né, traseiro e 100% on dianteiro. Não vai colocar modelo diferente, um touring atrás e um super esportivo na frente. Não faça isso. Sempre obedeça né, o modelo. O que vai colocar atrás coloque igual na frente, vice-versa. Tá? Escolhe um modelo para equipar a sua moto. O porquê? Vocês vão entender facilmente. Imagina que você coloca, vou dar o exemplo de uma esportiva. Umas EX6, umas X 10 Você coloca um Super Corsa, que é um pneu super esportivo, atrás. E na frente, você coloca um Angel GT, que é um pneu Touring. Né? Uma marca bacana. Dois pneus excelentes. Porém, um para uso super esportivo e outro para uso Touring. Aí você está numa curva, né? o traseiro é um supercorsa, então você está lá na curva e o traseiro fala, Tô tranquilo aqui, aqui você pode enfiar a mão que eu garanto, eu estou é aqui colado. super nós." E o da frente, fala, nossa, ele está exagerando aqui na curva, hein? Nossa, eu nem estou quente o suficiente ainda, eu nem esquentei e ele já está querendo. E eu nem vou esquentar também igual o traseiro. Do jeito que ele está andando, né? <risos> Aqui a 100 por hora não vai nem esquentar. E aí você vem exagerando, por quê? A traseira está quietinha, não se mexe. Aí você fala, opa, vou dar uma caprichada, né? Vou inclinar um pouquinho mais e vou dar uma caprichada. Nessa, a traseira continua quietinha, e aí a frente o pneu é duro, é um pneu túrio, que não está tão quente igual o traseiro, né? não tem a mesma aderência, e aí a frente sai, e a traseira nem te avisou. Porque quando é o traseiro que escorrega, às vezes ele te avisa, né? Ele dá aquela pequena é. escapadinha, você, opa, dá aquela corrigidinha, tal, põe a moto no trilho e vai embora. Agora, Agora quando a frente fecha... E quando você está é nessa bom. situação desses mesmos pneus, aí você fala, pô, deixa eu dar mais uma caprichadinha, deixa eu colocar o meu tronco um pouco mais, segura com a mãozinha mais aqui, não dá tempo também vai embora. É assim, ó, você que é piloto sabe vou pro Atacama, né? Então, você não quer se preocupar com a troca de pneu durante a viagem. Vá de pneu Touring. Valdomiro Tires. né? Tem o Michelin Road, né? Tem o Angel GT que eu falei da Pirelli. Então, são pneus Touring, eles têm longa duração, tá? Uma excelente aderência na chuva. Sim, porque tem bastante tá? Só porque né? o então... pessoal é então escoa bem água. E no seco, como é uma viagem longa, você nunca vai fazer uma viagem de 6 a 10 mil quilômetros o tempo todo e nem enrolado caraca, você e tá fazendo lá. curva com o joelho no chão. É porque não tem equipamento que aguente nem você aguenta. Uhum. Você vai lá, por uhum. os 140, 150 e vai embora. Né? As curvinhas você dá aquela tiradinha de mão, entra tranquilo. Tal. Aí você vai de pneu touring. Nossa, eu vou fazer um track day. Vou para a estrada para acelerar. Vá de pneu super esportivo. Não é jogar dinheiro fora, é investir na sua segurança. Certo, perfeito. Tá? Então, acho que a sua vida vale mais do que um par de pneu. E colocar um ronde de trilha atrás, vai bem? É, não, porque Espeiteira. aí, imagina, na terra a frente vai bem, a traseira não traciona. Aí se você põe o o on-off on atrás, a traseira traciona, a frente não para, Aí ela vem aqui, ó. fica saindo de baixo, cara, putz, então não tem o que sei. fazer, ou um você tem uma de moto carga boa para andar na estrada, ou uma boa para andar na terra, tem que escolher onde você vai querer a moto mais na mão, Sim. é na terra, põe um zoom misto, é no asfalto, né ah não quero um uso misto porque é raro entrar na terra, então pode pegar sua Big Trail e pôr um pneu 100% on. Você Sim. não vai usar na terra, não precisa pôr um pneu uso misto, né? Perfeito. põe um pneu uso on, 100% on. Não, eu queria que você falasse justamente porque eu já falei sobre isso, de não usar marcas extintas tal. Claro que eu faço uma pequena exceção, no caso ali que nem eu, eu uso o K3. Aliás, pode perceber, tem um vídeo muito antigo meu falando do K3. Vê o Supercorsa novo como vai chegar se o desenho não está mais parecido do Metzeller do que ao contrário. Aquele suco do meio sumiu, agora o novo não tem também que é igual esse aí. <risos> Tiraram! É, porque o Metzeler, ele sempre foi um desse um, modelo, inclusive esse Road Race que usaram lá no Ilha dos Homens, ele sempre foi um, é, um pouco acima em relação à durabilidade sem deixar de lado a, o grip, né? só que como ele tinha esse espaço e dobrava um pouco menos, a galera chamava mais duro o pneu, mas não é. Isso é um acerto de suspensão, você resolve esse pneu na hora e está tudo certo. E é pequeno, não é igual sneak. Mas, por exemplo, eu falei eu já falei para a galera, falei, pô, às vezes você está com um corsa dianteiro SP, que é para andar na rua. O K3 é como se fosse um SP. Então, se você está com um supercorsa dianteiro e viu um K3 numa oportunidade, você pode colocar, porque são pneus equivalentes. K1 é equivalente a SC1, K2 é equivalente a SC2, K3 é equivalente a SC3, e isso é muito próximo. Então, nesse exemplo, porque pode ser o cara são falar assim. São aderências, exato, é bem parecidas. E até a cinta interna, ela é, ela é quase que idêntica. carcaça, né? É, então, nesse caso, porque pode ser o cara falar assim, é, mas o Durval falou que eu podia fazer. Então, nesse caso, eu aconselho, inclusive a minha, tá lá com o SP na dianteira e o K3 na traseira. Então. Eu não só mas falo, são dois pneus super esportivos exato, e que são é, um tem olho azul e outro tem olho preto, mas a cara é a mesma tá ligado? então é É nesse sentido que eu, que eu dou o exemplo outro exemplo, mas agora tá mais difícil, é que a galera às vezes tá Rosso 2 não acha, mas acha o, M, o M5 aí ele fala, pô, vai dar muita diferença eu falo, não, os pneus são, eles são bem próximos também então esses dois casos, agora não dá pra comprar, por exemplo, um Polity Road 2 com M5, aí já não dá pra comparar então nesse sentido que Fica, mas não usem marcas diferentes. se Vocês têm a oportunidade de colocar a mesma marca, é o ideal, é melhor, e vai é, muito é porque é, na sua isso segurança. Isso que o Durval falou, ele tem tudo isso que ele falou, nosso K3 tem né as características de pilotagem bem parecidas com o Supercorsa SP, é porque ele já testou tudo isso na pista. Sim. Então ele tem esse know-how, ele tem esse conhecimento para falar, olha, eu sei que se comporta, Igual ou bem parecido. Na dúvida, você que não tem esse conhecimento, mete o par igual, né? Boa, perfeito, Padre. Maravilha. É isso aí. Vamos pro próximo? Vai. Tô ligado. Então tá bom. <risos> é, agora aqui, agora, agora, agora é seu, Padre. Agora esse negócio é seu. Eu vou falar do, do Mr. Buquela. Não! O, o telefone. O telefone, Padre. O telefone. Vamos lá, vamos no telefone. Eu esqueci o nome dele. Vamos tal O Telefone. O telefone. Amigo do telefone. O amigo do Pronto. telefone. Pronto. Se durante você vai lembrar. Ligou um, um fã, aí Durval, hoje aqui na Target. 24 mil, você acredita? Vai. E falou, olha, eu tô a fim de comprar uma 6360 ou uma ZX10 usada. O que você acha? Claro que a Moto Zero... Já tem outro atrás de você? Vai, vai, vai mantendo. Eu tô, tô, tô. Claro que uma Moto Zero né, tem garantia. Nunca ninguém mexeu. Tá? Então, claro, Moto Zero é melhor. E você não está né, indo por uma distância absurda. Você está falando de uma 636 para uma 1000, que não é tão grande assim a diferença. São duas super esportivas excelentes. Tá? E... Como ele falou que ele está começando agora aí no meio de super esportiva, a 6.36 é mais dócil, é mais fácil. Eu acho que ela diverte mais e te preocupa menos. Tá? De novo, diferente de um profissional que já sabe o que fazer. E aí a mil diverte mais porque ele brinca com a moto. Ele sabe onde ele pode dar a mão, usar o motor, usar o freio na hora certa, a suspensão. E nós não sabemos disso. Então para começar uma 600 é bem mais tranquila, mais dócil. Eu te dou a, opini a minha opinião, vá na 636. Aí Sem a dúvida, dúvida dele foi, mas a 636 estoura motor quem usa na estrada. Que Ele foi tirar uma dúvida com um mecânico conhecido e falou, olha, a 636 é excelente para andar na pista, porém na estrada ela não essa, aguenta. Essa eu não sabia. E eu falei assim, olha, eu não tenho capacidade de responder. Nem eu. Isso. Porque a minha não estourou nunca. Mas a rua tem. Como assim a rua tem capacidade de responder? É só você pegar o pessoal que está na estrada. Eu tenho vários clientes aqui que vão quase que todos os fins de semana para a estrada rodando. de meia três e vão para brincar, para acelerar, para... Ah, é. Você viajou isso aí. não tem... Nenhum deles... teve Você teve problema com a sua meia três meia? Nunca. Né, então, os problemas que eu tive agora eu criei. É, eu né, não sou engenheiro para falar, ó, desmontei uma, analisei e vi que, que é, realmente assim, teve um desgaste muito que... grande as que foram utilizadas em estrada em relação às utilizadas em pista. Esse mecânico amigo dele teve algum problema com a Kawasaki. Que... <risos> não, não, sei. Um amigo dele que era é, Vazak? Ele... Mas tem, assim, não eu tipo. não consigo responder, mas acho que a rua responde por nós. Não, não tem. Né? Não tem Todos os Deus. clientes que estão aí na estrada... Ninguém chegou até aqui e falou, nossa Ricardo, estou tendo problema com a minha 636 porque 636. ela não vai bem na estrada. Ela é uma moto muito bem resolvida, tá? de anos aí de experiência da Kawasaki, então compra tranquilo sua 636. Porra. que que você fala Durva a sua experiência com metralhadora não Maia? é isso eu, porra, é. eu gosto demais da moto pô padre tô... mas você que está na estrada também encontra com pessoas não, você tem, já escutou tem, alguém tem, falando não. nossa a minha dá problema toda não, hora não não tem nunca vi então eu, eu nunca também vi. não a única coisa que eu já vi é de corrente de comando fazer barulho você vai lá dar uma tensionadinha e acabou é, mas nada de explodir motor. Não, cara. nunca. Explodir motor não existe. É, não também, Existe, mas assim, deve eu ficar, também o cara que não, não... vive o nível de óleo, etc e tal. Sim, mas, as exceções por discurso. Mas, puta, é, amigo do telefone, nunca vi. Olha, eu ando bastante tempo 16 X6 e elas são um tanque de guerra, porque tem tanto cara que faz É que ele voltura. falou que o problema não veio desde as 2012, veio na 636. Não. Né, mas eu tenho bastante cliente de 636 não, não. Inclusive as Que compraram recente E nenhum não. deles né, Me relatou problema algum ah, eu, eu não, não. Cara, tem três lá que anda comigo Nunca vi problema Tá com 17 mil km Uma outra tá quase 40 mil é. Uma que tá com três não tem, É uma não. excelente moto a 636 Não, não tem isso, é só cuidar que já era moto, Não é moto ruim, o problema é dono ruim Essa que é a <risos> Que é a, a verdade. É, se não tipo, cuida, tipo, é, não tem moto que aguente. É isso aí. Entendeu? E olha, eu não sou patrocinado pela Kawasaki, tá? Porque às vezes o cara, pô, tá falando bem porque é patrocinado Kawasaki. Não. Eu gosto de correr com a 636, porque aqui no Brasil é a melhor 600 que tem. Indiscutível o no nosso sol. Se talvez tivesse R6 no seu canto, sei, o que, sei o que lá, teria uma R6. Eu acho do caraco a moto. Mas hoje, aqui, 636 é imbatível. Então, e a moto é fantástica, eu gosto muito. Agora, se você perguntar Durva, você gosta de Kawasaki? Pra caraca, pra caralho, tenho que falar. Mas assim, não tô falando porque. Ah, tá recebendo da Kawasaki, mas tem essas coisas, né? É, ah, é, Kawasaki é, paga. Tá pagando pra falar pra... Então é isso aí, mas eu, eu, eu ando de 60 porque eu gosto. Inclusive, na época a gente ficou analisando junto, eu e o Padrelio Então a gente gosta muito. Agora, é o seguinte, em relação. A, a estourar ou não, eu acho que é muito mais de cuidado do que qualquer coisa. Só que tem uma coisa importante que ele falou no começo, que entre uma e 1.600, uma né? E aí eu, eu vou falar por mim de novo, que andando hoje com a 10, se eu tivesse começado com a 10, talvez eu não estaria mais aqui gravando. <risos> Respondida a pergunta. Não, é sério. É. Eu andei com ela na pista. Pô, Capoava eu ando há muito tempo. São 10 anos andando em Capoava. Mais até, porque eu vou lá desde 2009 e tal. É mais, mais que 10 anos. E é impressionante como chega tudo muito mais rápido. Cansa mais. As frenagens mais, exigem né? mais. Então, tudo bem, eu uso o controle de tração? Claro que uso. Mas a frente levanta toda hora mesmo o controle de tração. Um cara que não tem a experiência já vai meter a frente em pé em cima das. Não, vai cair. É o que eu falo. Então não os é. A 600 é mais diversão e menos preocupação. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uns três Direct já que eu peguei uma 10 igual que eu vi que estava muito mais na mão. Os três caíram. E eu não tô brincando. Então, filhos, é muito importante vocês saberem o seguinte. Cara, eu não sou o melhor produto do mundo, longe disso. Do mundo eu exagerei até. Nem do Brasil eu sou, longe disso também. Só que uma coisa que eu tenho é muito respeito pelas motos. Eu demorei 10 anos para ter uma 1000. E eu fico impressionado, e eu não posso falar, porque às vezes pode até só com falta de umidade, mas às vezes o cara fala assim, ah, você, eu vivo, porque tem uma coisa que assim, até estava falando com outro cara no Trackday, eu achei muito interessante, que o cara fala assim, pô, eu me inspiro muito em você. Eu fico muito feliz quando acontece, o cara se inspira em você, porque eu sou uma coisa próxima da realidade dele. Só que quando o cara fala e se inspira em você, tem que tomar cuidado para o cara não dar um salto e esquecer que eu tô 10 anos fazendo uma coisa e achar que você começar hoje, vai fazer o que eu faço, porque não tem como vou falar um outro exemplo, um dia eu tava treinando pra recuperar do braço, tal, tal, tal, tal, tal e eu tava fazendo lá umas barras que eu... o Alex, você sabe quem? é o Alex, tava aqui e tal, não sei o que, aí eu fiz as barras falei, Alex, tá na mão, hein, já já tô falando que você faz, ele falou assim, se você fizer o que eu faço eu me mato, posso parar amanhã, tal, eu já falei, porra, irmão, calma aí ele falou, caralho, eu faço há 20 anos essa merda, você chegou hoje e quer fazer o que eu faço? se eu corrigir você, já jeito que tem que ser não vai fazer, pô aí eu falei, é verdade, você tem razão e eu me vi porque eu vejo a galera também. Então, assim, eu de verdade, se eu tivesse começado com a mil eu já não estava mais aqui embaixo, os tombos seriam bem piores e eu estaria morto. Certeza, morto, enterrado já, e já era. Vocês iam lá, não no, ia fazer lelelê porque eu não deixava, eu ia levantar do cobre e falar assim, não vai fazer lelé aqui nessa porra. <risos> mas é o seguinte, é, mas não dá, não tem como. Eu precisava da experiência das 600 para fazer isso. E eu já sou um cara que comecei errado, porque eu comecei velho com 25 e eu não passei pela baixa cilindrada. Eu fui de 600 direto. Então eu demorei bem mais para evoluir do que um cara que vem da de baixa da cilindrada para 600. Interior. Então, agora eu te falo, filho. Você que tá na rua, ou você que nem pensa em ser piloto, nem sonha, não tenha pressa de nada. Porque eu não tive pressa em ter uma mil. Enquanto todo mundo já tinha uma mil, eu tava andando de 600. Enquanto todo mundo já tinha moto, eu não tinha moto. Então eu não tenho. Eu fui ter mil com 35 anos atrás. Às cara. entre... A meia, e a 1000 Vai de Ninja 400. Vai de Ninja 400. <risos> não, eu, eu, eu falo, vou vender a 636. 36. Puta, não vou. Aí eu ando com a 636, 36, puta que tesão. Eu fui no Panamericano, puta que tesão, essa porra, não vou vender, mano, porque isso aqui é do caraco, acelera, vem pá. Aí, ah, mas fui andar com a 10, caralho do caralho. Aí eu comecei com a 10 lá. Primeira bateria, puta que pariu, caralho. Segunda bateria, vai tomar. Terceira bateria, falei, pô, cansa, hein? Na quarta eu ó, eu já fiquei vários dias sem comer em track é. Vou te falar, nesse último track day, quem tava lá sabe, eu fiquei sem comer também que eu tava na drena. Passei mal. Me deu enjoo. Não, quatro horas da tarde é. eu parei de andar. O motor. Isso vocês não sabem. Então, no... É, esquece. O motor da mil te emociona. Na hora que você enfia a mão e sente a frente levantando e ela querendo é, arrancar sua mão é assim, do guidão, é você assim. fala, nossa, que delícia. Esquece isso Só aí. Só que essa emoção apaga a sua razão. É. E aí você faz besteira. De novo, chicos, eu tenho 10 anos de pilotagem. Então tudo no vídeo parece fácil. Porque tá realmente dentro de um padrão. Se eu for lá para exemplar a estrada e tentar fazer o que eu faço na pista, eu vou virar noticiário também, porque não vai dar para frear lá dentro, não vai dar para fazer do jeito que eu quero fazer. Então eu não faço. Aí eu deixo para pista para fazer. Então, é, esquece isso aí. Não tenha eu como base a minha pilotagem, você vê meu onboard e fala, vou lá fazer igual. Você vai cair. Não é maldade. Não é ser filho não, da puta, é por mim. Você entendeu? Então é isso. Então eu, no teu lugar, eu iria com a M3. Primeiro que é a moto zero. E não tem nada mais gostoso do que tirar o plástico e peidar no banco. Primeiro peido do banco, você é seu. Isso não tem coisa mais fantástica que tem. Então zero é zero. mais daí. Segundo, que é a 600, a m Eu me divirto até hoje. E foi uma moto que... A 600 em si é uma classe que evolui muito. Às vezes eu fico vendo no campeonato, puta vai sumir a 600, ou no lá fora, puta vai extinguir. Ainda bem que a Honda até voltou agora com a 600, não pode tirar essa categoria. É loucura. É muito divertido. Porque é uma categoria muito divertida, é uma aula essa categoria. Ela é, tipo, é o primeiro passo, entendeu? Não tem a CG, é o primeiro passo, puta, você pega uma R3, uma Ninja 400 e fala, nossa, olha isso. Quando você faz pra exercício, você fala, nossa, olha isso, porque é o passo para 10, é o passo para mil, é o passo para sred, é o passo pra... Então é isso, não pode queimar a etapa, independente. Eu sei que é ruim, às vezes você tá começando, velho, e falar, eu já tenho a idade, já tenho vou esse quê. Vou ter que esperar. Eu vou falar, eu. E não vai usar, vai ficar igual um pangaré em cima. Então não precisa, não tenha pressa, eu não tenho pressa. Eu não tive pressa, então acho que você não tem que ter pressa. né? É isso aí. E tudo que eu faço na rua, eu explico, eu falo, a gente tá aqui, eu mostro... Né? Então, pô, 10 do turno, eu estou pensando em comprar uma só porque você não teve problema. Como não? Essa aqui era a tive A gente viu o rolamento ferrado ali, caixa de direção podre, retentor vazando, lá, lá, lá, lá, lá, né? Então, tem, tem muita coisa, chicos, não é assim. É, moto usada é caixa de surpresa. Sempre foi, sempre vai ser. Então, opta por zero. É o que eu podia falar. Pronto, você não Você não falou até aquela que a gente estava conversando aqui do, do óleo? Você falou que o Vai lá, olha o cara põe. Não, vou colocar esse. Não é? Esse é, mesmo? não, tem. A gente falou aqui que a moto que vem bastante na oficina é a melhor moto. Sim. Porque é a mais bem cuidada. Está toda hora sendo tratada, sendo cuidada. Né? Não é porque toda hora está na oficina que é a moto ruim. É, vem clientes aqui. Nossa, eu cuido demais da minha moto. Porra, parabéns, isso é ótimo. Né? O manual fala para trocar o óleo a cada 10 mil. Eu troco a cada três E eu, eu a cada dois né? Que bom, Grifo. é uma prevenção né? É você está cuidando Não pode atrasar o que você faz antes É bom, você está né, Melhorando né, Os cuidados, a performance Mas o que acontece Vou dar um exemplo sobre óleo Acontece com outras coisas também Então a pessoa vem aqui na oficina Qual óleo que você tem o mais baratinho Libero ah, agora, padre. Tem Pode ir. Tal marca. Ah, coloca esse. Aí a marca A. Aí ele sai daqui, vai na oficina, no outro bairro. Daqui 3 mil quilômetros. Ah, qual mais baratinho? Ah, marca B. Põe esse. Daqui 3 mil, vai na outra oficina. Qual mais baratinho? Marca C. Coloca esse. O que acontece? Ele está cuidando bem da moto? Na cabeça dele, sim. Nossa, o manual fala 10 mil, a cada 3 eu troco. Estou cuidando até demais. Motorola, Samsung e Apple. <risos> Só que... Os engenheiros químicos vão querer me matar, tá? Eu não sou nada, eu não tenho nem faculdade e não estou aqui para ah, falar de engenharia química. Ah, mas... não. Então eu vou desligar. <risos> é. Mas eu vou fa fazer um exemplo bem... Tá? Fácil, assim, vagabundo, vai Vagabundo, mas fácil de vocês entenderem. Vagabundo, termo interessante. Vamos supor que você colocou o óleo da marca A. Usou 3.000, colocou o B. Você nunca abre o motor... Lava todas as peças Monta o motor Agora eu vou pôr óleo novo Não, você vai lá, abre o bujão, escoa As piscininhas lá do comando de válvula ficam cheias Toda a carcaça do motor fica melada de óleo Do A E aí você coloca o B Às vezes o B enxerga o A como sujeira Lembre-se que eu estou falando de uma maneira Vagabunda Vagabunda <risos> né? E aí ele fica tentando né, pegar aquele óleo antigo e, né, como que eu posso dizer, encapsular ele e falar Não, você não pode ficar aqui porque você é uma sujeira E aí o óleo que era para durar 5 mil que você colocou e você ia trocar com 3 Vai durar 2 por causa da mistura do óleo Porque ele não trocou o filtro Olha o aí se dá na nossa cabeça vai doer, viu? mas vai Aí, deixa, ela, deixa ela. Ele coloca o óleo C. Aí o óleo C enxerga o óleo B como sujeira. É. E isso não é legal, tá? Escolha uma marca de óleo, tá? Marca conhecida, tá? Não vá na na marquinha que nunca se ouviu falar. Vai em marcas conhecidas e mantenha, tá? Vou me preocupar com a moto. Então faça a coisa certa, direito escolhe uma marca, uma viscosidade que está no manual e mantenha. Tá ok? Se o manual pede 100% sintético, é 100% sintético. Ah, mas o semi está mais barato. Se o manual pede 100%, é 100% que vai ser colocado. Se o manual pede semi, é semi. Se do semi você quer subir para o semi, beleza. Se está pedindo 100% e você quer baixar para o semi, não pode. Então, tá bacana, viu padre? Essa info nem eu sabia. Olha, tá na sua cabeça, tava na sua cabeça, pô, parada, parada na cabeça, é uma bondadinha, cara. Libera o Levida, dá sorte. Ah, então beleza, então não vou mexer, eu já queria raquetar. <risos> é... Caraca, o padre, essa eu não sabia. É, então... Por isso você sempre mexeu o saco quando fica trocando muito de marca, né? É, não é bom. Eu falei, tem duas ou é uma só? É uma só. Não, tranquilo. Mas... É que essa tá... Tá agitada. Tá com filtro, escape full. Tá agitada, é, é, é, Por isso que eu, eu, eu vi uma lixa, já vi uma... Sim, mas é. Mas é o seguinte. Pô, bacana, Padre eu Acho que essa dúvida foi bem interessante aí de, no, no comentário. É ver na minha cabeça agora. Tá aqui, ó. Tá aí. Mas tá bom. Não, beleza. Pô, eu acho que nós estamos fazendo aqui... Esse é o... 41 minutos. Bom. Que bate-papo fluido, hein? Foi isso bom. é muito interessante. Olha eu, aí. Até com ela, rapaz. Pô, ela veio de front, né? Acho que até filmou ela, hein? Deve, deve, tipo, falou e encarou. Ela falou assim, eu troco de óleo de, de, direto, várias marcas, não sei porque vocês não gostam. Ó, vou fazer um açaí dele então? Vai. Que daí no caso... Filho, às vezes acontece um bate-papo desse, mas eu tenho certeza que esse vídeo é muito interessante, tem muita informação produtiva aqui. Que, na verdade eu separei duas, só que ambas falam de pastilhamento, ó, pastilhamento... E verificação da folga de válvulas. É, é igual. Certo? É então, igual. o Mr. Buquela e o Léo House 7094 têm a pergunta parecida com as motos distintas. um é uma Duke 390. Inclusive, ele disse que tentou agendar uma revisão na Target com foco em realizar a verificação das válvulas. É, que no manual manda com 15 mil. E ele foi informado na oficina que só realiza esse serviço quando as, só realiza esse serviço quando as válvulas estão emitindo ruídos. É... Isso não se não gerar ruído, seria prejudicar, prejudicial ao motor correto. E aqui em cima, estou fazendo um, um, um esboço geral. Falei que algumas oficinas daqui da região e o fato da BMW, é, algumas correrem devido à eletrônica da moto, uma moto 2011... Bom, enfim, pós válvula, bom, tal, ó, e aí? eu vou falar da minha experiência com válvulas. Não importa a marca da moto, modelo... É até bom, fala bem, porque se, talvez eu pegue esse do, é. no vídeo para fazer um, uma chamada. O que nós fazemos aqui na Target para evitar que o cliente gaste desnecessariamente tá, com uma junta de tampa de válvulas... Né, e às vezes perde um pouquinho de óleo, vai ter que colocar um pouco de óleo. A mão de obra para fazer um pastilhamento não é barata, porque você mede né? e, quando necessário a substituição de uma pastilha, você tem que desmontar tá o comando de válvulas. Então, é, geralmente a moto chega aqui andando, se ela chega numa picape. Né? Aí eu tenho que deixá-la funcionando Eu vou para o dinamômetro andar um pouco Ou deixo ela aqui ligada até acionar a ventoinha tá? Se é uma moto refrigerada a ar Como a Harley que está aqui atrás da gente né? A gente deixa aí uns 8 minutinhos ligada tá. Tá? Para deixar o motor bem quente E o que acontece? Vou dar os dois exemplos Válvula com folga excessiva Barulho você escuta aquele barulhinho, tec, tec, tec, tec, tec, tec, né? A válvula, né? Com a folga batendo. Por isso que a gente fala bater válvula, porque o comando está batendo na haste da válvula, ali no copinho, né, que está na haste da válvula, e gerando ruído, sinal de folga excessiva. Como eu falei que a moto chega andando, que ela já vem quente, ou quando vem numa picape a gente tem que esquentar, Por quê? Às vezes, a válvula está com falta de folga, que a gente chama de válvula presa. Só que moto com válvula presa tem marcha lenta irregular. Não pega com facilidade, geralmente ela demora. Você tem que insistir um pouco mais na partida para ela funcionar. Uhum. Quando funciona, a marcha lenta é irregular, porque vaza a compressão. A válvula esquenta, a haste aumenta de tamanho, dilata né, por temperatura. Uhum. Quando esfria, contrai. Quando esquenta, dilata. Então, ela abre, e cadê a pressão naquele cilindro? Acabou. Se a moto é um cilindro só, como o Duke 200, Duke 390, imagina um cilindro só sem pressão. Se é numa de quatro cilindros, se tem uma válvula presa em um dos cilindros, os outros três estão redondinhos, você até se confunde às vezes. Né? Uhum. Mas aí você mete um compressímetro com ela quente, né? você fala, poxa, três cilindros estão com a pressão ok, e um não, opa, a válvula presa uhum. né? E se é moto De um cilindro só Ah, tá com a marcha ah, lenta irregular é. tá difícil de pegar, a válvula presa Pois o compressímetro, pressão um pouquinho Mais baixa, a válvula tá presa Tem certo. que abrir irregular Tá pegando fácil, a lenta tá certinha tá? Não tem barulho Não há necessidade de se gastar É isso que eu falo A gente usa a experiência né, Para evitar um gasto Desnecessário. Certo. Tem cliente que fala Ricardo, eu não quero saber Da sua experiência Eu quero fazer Vamos fazer tá? E a tolerância é grande Vou dar um exemplo Então você pega né, Uma moto Que a folga da válvula de admissão Vai de 0,10 mm A 0,20 mm. E a de escape de 0,20 a 0,30 Aí claro eu já abri, já medi, então, é, vamos supor que é uma moto 16 válvulas, né, 4 válvulas por cilindro. Então, eu medi as 16 e tinha duas válvulas, que onde era de escape, vai, que era de 0,20 a 0,30 milímetros. Eu achei duas de 0,28. Está dentro, não precisava mexer, mas já que está aberto... Vamos aproximar da folga mínima. Vamos trazer para 0,22, 0,24, 0,20. Uhum. Tá? A gente aproxima para prolongar um pouco mais a próxima regulagem. E a roupa de admissão, que era de 0,10 a 0,20, achamos uma que está com 0,18. Opa, vamos levar para 0,12, 0,10. E o que acontece? Como ele falou, é pastilhamento... Pastilha é uma peça. Então eu meço a antiga e meço a folga. E aí eu descubro qual a espessura da nova pastilha para substituir a antiga e tirar a folga. Ou colocar folga, se necessário. Aí a gente liga na concessionária a concessionária fala não tenho essa medida de pastilha, 60 dias para chegar. Aí você tem um cliente, tem duas opções. Primeira, fala deixa a moto aí com o motor aberto 60 dias e vamos aguardar a pastilha chegar para quando chegar montar o motorzinho e a moto embora, uhum. ou monta a moto, eu levo o uso, que já estava usando quando as pastilhas chegarem eu troco, só que aí paga duas mãos de, mão de obra, uma para desmontar e verificar e outra para trocar você viu como fica, fica é. ruim? Pô, então. Eu vou, eu vou me colocar um exemplo aqui de novo, Padre. A10. Tá com tentar não cair A gente nunca regulou. Mas a gente fez o quê? Fui lá e escutei. Não tem barulho. Então, tá que... pegando fácil? Tá. A marchaleta tá quietinha? A gente mediu compressão. Todos estão com a mesma pressão? Estão. Tá. Não vamos abrir. Deu um clique só no bagulho do tensor, né? Só ali na corrente que tava um barulhinho, deu uma empurradinha no tensor, parou, acabou. Pra que abrir? Será que tá pegando fácil? <risos> Vai! Você deixou, Deus, né? Vamos ver. Tá. Acabou. Tá, tá. Ao vivo, hein? Ao vivo, né? <risos> Não tá, Não, só para saber se tá... Tá, então espero ter tirado essa dúvida aí, porque é, eu digo, tá? É, claro que para mim é melhor vir aqui fazer, porque eu tá. vou ganhar dinheiro para isso. Pô, mas às vezes é isso Eu vou ganhar é... na peça, eu vou ganhar na mão de obra, tá? Então eu tô aqui para isso, é uma empresa, uma empresa vive de lucro. Hum. Mas a Target né, tem bastante cliente, está muito bem. Então, eu não preciso ficar ganhando dinheiro desnecessário. Também acho. Tá. Porque, se, se é gente... necessário, a gente vai lá e faz o que tem que ser feito. Se não é, amigo, não precisa. Mas é o que eu disse: tem gente que fala, Ricardo, eu quero fazer. Eu quero deixar a moto aí 60 dias, a quero gente, arrumar um problema, uma dor de cabeça, tá tudo em ordem minha vida. Não, e né? quero quero, quero encher o saco, pô. Quero é o aquele, excesso de cuidado. Aquele 15 dias você fala, chegou! Não chegou, puta, que foda, hein, meu? Bem que não chega essas peças, hein, bicho? Puta não, merda. Não, é, o tô... cliente, às vezes, não, tô... ele tô... quer seguir o manual. Sim, e não tá tô... errado, não, ele tô... quer seguir o manual. Lembrando que esse cliente é 1.1 bilhão, é o mesmo cliente do, do loto da Mega Sena. <risos> <risos> tipo, pra achar ele. Tá, mas se vem e fala, eu quero fazer, vamos fazer, sem problema. Porra, cara. Vem fazer mais isso? Puta merda, sério, meu? Hum, tá bom. Ó, deixa eu te falar. É, não, mas é isso aí. Bom, Padre Leo, eu acho Chega, que, né? Eu, eu acho que foi longo demais hoje. Eu acho que não foi bonito. Hoje foi bonito. Foi. Hoje, eles queriam um bate-papo. E eu acho que aconteceu um incrível. Fluiu. Fui. Bom, filho, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um dúvidas de oficina é, pastilhado. É um dúvida <risos> de oficina. É um, é um bate-papo de oficina. Acho que até vou até colocar isso no título. Bate-papo com dúvida de oficina, vou me, vou me resolver em casa. Bate-papo com disco, com bate-válvula? Isso, também tem. Tem. Tec, tec, tec, tec, tec. Levanta rápido, deixa eu ver se você está pegando o mesmo que eu tenho que regular válvula. Não, não caindo, fora de, de ponto aqui. Oh, tá, né? O negócio é o seguinte, Ó, oh, contato tá aqui, Target esse. vem filho, traz a moto e deixa a sua dúvida aqui embaixo, certo? Que as que tiverem mais lá que vai pro próximo vídeo, tá bom? É isso. Só, pode até que dar tchau um pouquinho. É, pra você, tchau, tchau. <risos> Obrigado, Fabio. E oito horas. Oito horas. Perfeito, tá um bom horário, podemos ir agora. Até a Libero já foi. Até a Libero já sumiu. Ela né? falou, pô, os caras não vai vai só trocou o óleo e por quê? Libera 500 milha. Vai embora. Tá bom, beleza, filhinhos, é isso, agora do próximo. Ai!